Os portões do céu. Ok. Rainha de Copas, vamos complementar a leitura. Quatro de ouros e nove de copas. E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta das Asas, Deixa eu dar uma arrumadinha. Leão, a carta Portões do Céu é uma carta que fala de estar consciente filtrando o que é bom para você, e se caso você não estiver com essa porta boa, aberta, essa carta mostra que não precisa de muito para abrir essa porta. Basta fazer boas escolhas, optar pela paz interna, que envolve não trazer o externo para dentro de você não se contaminar, mas, para a maioria, você está com a porta aberta, você mudou o seu estado vibracional. Porque Rainha de Copas é esse controle emocional em bom estado, é um olhar para as emoções como alguém que compreende cada uma delas. Você está evoluindo muito bem, mas ainda tem algo que te segura em alguma situação, trazendo medo da mudança. Então, continua administrando as suas emoções para não dar brecha ao que não te pertence. Com isso, sua segurança e força aumentam cada vez mais. E você vai, enfim, sentir uma se sentir em uma satisfação completa. E a carta do Oráculo Asas. Você nunca precisou de asas para voar. Que é soltar o que ainda está negativo, como dúvidas sobre você, se é capaz de aguentar mudanças, se elas valem a pena ou não, se você merece ou não. Essas coisas que te fazem ficar com o um pé atrás. Olha que carta linda! As asas da personagem estão presas na torre e, mesmo assim, ela se permitiu voar. Nada é motivo para te parar. Continua firme no seu propósito ou na vontade do seu coração. Tá bom? Gratidão.